A Faculdade de Tecnologia Rubens Lara é uma Instituição Pública de Ensino Superior de Tecnologia. História da FATEC Rubens Lara A nossa instituição obteve seu nome em dedicação ao deputado Rubens Lara, que intermediou, junto ao Governo de Estado, a vinda da Faculdade de Tecnologia para a Baixada Santista, fundando assim a primeira Faculdade Pública de Santos em 31 de outubro de 1986. Em 1987, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Antônio Manuel de Carvalho, cedeu ao Centro Paula Souza o prédio do antigo internato da Escola Estadual de 1º e 2 grau, Dona Escolástica Rosa, desativado há anos para a instalação da FATEC Rubenslada. O primeiro curso superior de tecnologia a ser implantado foi o de processamento de dados com duas turmas de 40 alunos funcionando no período da manhã e da noite com um currículo 30% básico, 10% humanístico e 60% profissionalizante estruturado com base no DAFATEC da capital, criado em 1977 a unidade oferecia apenas o curso de processamento de dados porém, em agosto de 2002 com a construção de um novo prédio na área da quadra poliesportiva da ETEC Aristóteles Ferreira, a instituição passou a oferecer os cursos de informática, com ênfase em gestão de negócios, e de logística, com ênfase em transportes. A partir do primeiro semestre de 2009, o curso de processamento de dados foi reestruturado e passou a ser denominado Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E no segundo semestre de 2010, foi implantado o Curso de Gestão Empresarial. Nessa mesma época, o Curso de Informática para Gestão de Negócios também foi reestruturado, com um novo nome, Sistemas para a Internet. Assim como o Curso de Logística e Transportes, que teve sua matriz curricular reestruturada e passou a ser conhecido como Curso Superior de Logística. Os nossos cursos superiores de Análise e Desenvolvimento de Sistemas logística, sistemas para internet, gestão empresarial e gestão portuária são ministrados com o objetivo de atender segmentos atuais e emergentes do mercado de trabalho. Os currículos são flexíveis, compostos por disciplinas de formação básica, tecnológica e específica. De acordo com a área de atuação do profissional, a ser formado com carga horária de 2.000, 800 horas. Em 2019, ocorreu uma mudança de endereço para o prédio da Avenida Senador Feijó 350, na Vila Matias, no centro de Santos. A FATEC Rubens Lara agora ocupa os espaços do terceiro e quinto andar do novo prédio. Neste novo local, a faculdade opera como antes, com os mesmos cursos nos mesmos turnos, realizando também seu evento acadêmico anual, o Citeg. Durante o ano de 2019, o vestibular obteve mais de 3.500 inscritos para os cursos disponibilizados. A FATEC Rubens Lara continua sendo uma das principais escolhas em ensino público superior da Baixada Santista, e a quantidade de formandos no mercado de trabalho é alta. A prova disso é o nível de aproveitamento de grandes empresas e o foco no conhecimento adquirido pelos estudantes. Atualmente, a FATEC oferece cinco cursos. Sendo análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial, gestão portuária, logística e sistemas para internet. Análise e desenvolvimento de sistemas. Com duração de 3 anos, nos horários matutino e noturno, de 40 vagas, o curso visa formar um tecnólogo que analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação, trabalhando com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Com oportunidades profissionais em empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas, indústria, comércio, prestação de serviços, instituições financeiras, órgãos públicos, e de empreendedorismo em informática gestão empresarial com duração de três anos somente no horário matutino com 40 vagas esse curso visa formar um tecnólogo capaz de elaborar e implementar planos de negócios utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e em organização empresarial especificamente nos processos de comercialização suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos financeiros e humanos, com oportunidades profissionais em negócio próprio, como consultoria, turismo, comércio, etc., médias e pequenas empresas, setor público e entidades particulares, tais como cooperativas e associações. Gestão portuária com duração de três anos, nos horários matutino e noturno, com 40 vagas, esse curso prepara o profissional para desempenhar funções estratégicas, administrativas e operacionais no desenvolvimento dos serviços, bem como das demais relações de interface logística da cadeia de abastecimento. Com oportunidades profissionais em portos, empresas marítimas, empresas de transporte multimodal, empreiteiras e demais instituições ligadas ao transporte marítimo e hidroviário. Logística. Com duração de três anos, nos horários matutino e noturno, com 40 vagas, o curso especializa o tecnólogo em armazenagem, distribuição e transporte, tornando-o capaz de planejar e coordenar a movimentação física e de informações sobre as operações multimodais intermodais de transporte, incluindo o gerenciamento de pessoas para proporcionar fluxo otimizado ao longo da cadeia de suprimentos, projetar e gerenciar redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compra, identificando fornecedores, negociando e determinando padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais. Com oportunidades profissionais em indústrias e empresas de transporte. Sistemas para internet Com duração de 3 anos, somente no horário matutino, de 40 vagas, esse curso capacita o tecnólogo em desenvolvimento de programas, interfaces e aplicativos no comércio e marketing eletrônicos. Além de sítios e portais para internet e intranet, assim também como no gerenciamento de projetos de sistemas, inclusive com acesso a banco de dados, desenvolvendo projetos de aplicações para a web e integra mídias nos sítios da internet. Atuando com tecnologias emergentes como computação móvel, rede sem fio e sistemas distribuídos, com oportunidades profissionais em empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas, indústria, comércio, prestação de serviços,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 A sua oportunidade de fazer parte dessa história chegou. As inscrições para o vestibular da FATEC se iniciam hoje, 25 de novembro, e vão até às 15 horas do dia 12 de dezembro no site do vestibular.